E mais uma semana turbulenta no mercado financeiro, causado especialmente pela guerra tarifária anunciada por Trump contra a China, que já disse que vai revidar, e outras incertezas geopolíticas, como o Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia. Só para vocês terem uma ideia, Wall Street teve a sua pior semana do ano, com os índices Dow Jones e SP500 fechando na sua pior semana desde dezembro do ano passado. Já o ouro, que é a commodity preferida dos investidores em momentos de incerteza como esses, atingiu seu maior patamar desde 2013. No Brasil até que as coisas não foram tão ruins assim, mas bem que poderiam ter sido um pouquinho melhores, né? O índice Bovespa fechou o dia em alta de 0,54% aos 102.673 pontos, o que basicamente zerou as perdas da semana. Já o dólar disparou 1,21% nesta sexta-feira cotado a R$ 3,89. Maior patamar desde junho. E olha que o Banco Central ainda tentou segurar essa alta, hein? Semana que vem será marcada pela volta dos vagabundos, quer dizer, dos nossos queridos parlamentares à Brasília. E, consequentemente, a retomada da votação em segundo turno da reforma da Previdência na Câmara. Então, fiquem de olho, pois semana que vem promete. E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura.